pra gente ver aqui, dar uma conferida no Masco, no Museu de Arte de São Paulo pra ver um pouquinho mais sobre ele, saber um pouco mais sobre as obras que estão expostas aqui e confere aí como que foi aqui A influência da Itália aqui na cidade de São Paulo vai além da gastronomia Um exemplo é a arquiteta italiana Lina Bobardi responsável aqui pelo projeto do MASP. O vão bon livre aqui do museu é um dos pontos mais conhecidos da cidade. O terreno hoje ocupado pelo MASP foi doado à prefeitura como uma condição. Nenhuma construção que fosse feita aqui poderia tampar a vista que tinha para a Avenida 9 de Julho. Desta maneira, Lina Bobardi fez com que o seu projeto contemplasse toda a cidade. Um outro dia que foi histórico aqui no MASP foi o dia da inauguração dele porque ele contou com a presença de nada mais menos do que a rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra e já naquela época ela lotou a Avenida Paulista que já era uma avenida bem importante para a cidade e fez com que todo mundo parasse para saber o que, que estava acontecendo